Hoje eu vou ensinar você a fazer danoninho e acute E aí meus cucumons, monstros mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio Sage E vocês estão aqui no Leite com Biscoito Meus olhos estão meio vermelhos, mas eu não fumei maconha Eu só tô com conjuntivite mesmo E é isso aí Hoje eu vou ensinar você do outro lado Duas receitas que mudaram a minha vida E a vida do meu pônei Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal E eu babei Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal E clicar naquele sininho maroto Pra receber todas as notificações Do que eu apronto por aqui E é lógico acho... Monstrinho que é monstrinho, logo deixa o like no começo do vídeo. Se deixar, eu como uma bandeja de danoninho sozinho ou aquele copão de acut. Mas vamos combinar que não são coisas tão baratinhas assim pra gente exagerar na hora de comer. Então, nas minhas andanças da vida, eu aprendi a fazer uma receita de danoninho e aprendi a fazer recentemente com o meu pônei uma receita de Yakult super fácil. Então se você é do outro lado quer aprender, confere o vídeo. Um saquinho de suco de morango Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Coloque o leite condensado e o creme de leite em uma vasilha E mexa até que ele se torne homogêneo Depois, coloque o suco de morango E bata até que ele fique encorpado Igual o da Nuninha E pronto! Para fazer o nosso siacuti é ainda mais fácil Você vai precisar de leite e um saquinho de suco midi de baunilha com limão Coloque o suco no leite e misture bem até que tudo fique bem incorporado E pronto, o seu Yakut tá aí pra você beber. Você, é o monstrinho do outro lado, conhece alguma receita maravilhosa e quer ensinar pro pessoal aqui do canal? Então me manda por e-mail ou escreve aqui embaixo nos comentários. É isso aí, até a próxima e falou!